opa, deixa eu ver, não, peraí, ao contrário, ao contrário, pra aparecer o bagulhinho aqui, Calma. aqui, show. Bagulho estranho, aos olhos da burguesia nós tem que ser nem mal ganso, bagulho estranho, os próprios pretos financiando um novo Egito branco, Silêncio na sala, olha pro quadro negro, veja que nosso medo é moeda pra expansão da cinzala. Mano, até quando seremos abatidos? Sei lá, mas por enquanto seremos abdias. Então melhor pegar visão, a rua né? videogame. Quem me protege mandou avisar, Exu né? é shinigami. Sem vacilar, sem vexame, pôr o circo em chamas, enfim. Tem mal com ex demais do meu Luther King. Lapidado pela fúria contida em nossos olhos, responsa demais pra quem só teve como pai o ódio. Vendo 9 portando drone, dadino jutsu dos clones, onde o que define o homem é aquilo que o corrompe. Mano, os caminhos estão abertos, mas em qual direção? Vê legal em qual mão tá o carimbo da legitimação, nosso ritual aberto para pagão por saber que vão pagar. Também quero ver quando o zumbi chegar. É Darwin, talvez a evolução das cadeiras sejam elas se tornarem elétricas. Também, quem mandou a árvore virar cadeira? Quem mandou a árvore virar papel? Quem mandou o papel virar sentença de morte? Talvez as árvores estejam nos dizendo, quando me matas, morres também, somos um só.